Olha, esse cara é muito corajoso mesmo. Se não bastassem todas as empresas, todos os compromissos, todos os filhos, amigos, agregados, ele agora anunciou que é sócio majoritário da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Cara, parabéns. Dia histórico para o futebol do Brasil, né? Não, não? Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. É, eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, é, muito trabalho pela frente, o Cruzeiro tem uma dívida muito grande nós temos realmente um desafio gigantesco. E o futebol brasileiro precisa desse, desse, de, de, dessa mudança radical, né, para voltar a crescer, voltar a ser competitivo, tanto nas competições nacionais como é, nas competições internacionais. O, o, o futebol brasileiro precisa dessa revolução na, na área da gestão. E eu espero poder trazer isso ao Cruzeiro né? com muita dedicação, é, muita vontade, o entusiasmo está gigantesco. E eu estou preparado para esse desafio, então é, assim, é, é poder retribuir ao Cruzeiro é, tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira. Então nós temos um desafio muito grande pela frente, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro. Eu, olha, os torcedores do Cruzeiro estão assim, polvorosa, não estão acreditando que isso está acontecendo mesmo. O que, que esse torcedor pode esperar da tua gestão, cara? Cara, é, é uma gestão eficiente. Né? O Cruzeiro tem que ser um clube é, sustentável. Né? A gente vai fazer, é, aproveitar a experiência da, é, do, do Valladolid, que eu estou tendo agora, com os controles financeiros que a gente tem na Europa introduzir isso aqui no clube, é, no Cruzeiro, e fazer uma gestão eficiente. eficiente Aproveitar a minha experiência no futebol, lógico, e, e acrescentar muito ao futebol do Cruzeiro. Acho que a gente tem um desafio enorme, é, temos todos os ingredientes na mão para fazer construir uma história maravilhosa. Agora, foi bom você falar do Valladolid. Para quem não sabe, ele já está de frente de um time grande na Espanha, que fica na cidade de Valladolid. É, como é que você vai conseguir conciliar? O WhatsApp nunca mais vai responder, já não responde atualmente. Como é que você vai conseguir lidar com tanto compromisso? Não, e agora meu número foi praticamente vazado aí nas redes e estou recebendo um bombardeio de mensagem da, da nação cruzeirense. Mas é, é isso, vamos otimizar bem o grupo, né? contar com a expertise do Valadoli, da, da, da, da galera que está trabalhando comigo. Logicamente, montar uma equipe jovem, ambiciosa é, e voltar o crescimento que o Cruzeiro merece. Então, quais são os próximos passos aí para a galera esperar? Bom, agora, depois desse anúncio, nós temos aí ainda... <risos> um processo burocrático a seguir, tem a, a, toda a dual diligência que vai ser feita no clube para a gente entender em qual situação real se encontra e a partir daí nós vamos começar a planejar né, o nosso trabalho, mas e, imediatamente agora, dia 2, que é o aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estaremos lá em BH, você, torcedor do Cruzeiro, é, compareça, vai ser uma festa bonita e vamos aproveitar esse entusiasmo é, da torcida, mas principalmente mostrar que nós temos aí muito trabalho pela frente. Cara, parabéns, é muito sinistro. Sou seu fã, seu amigo e coragem, força para mais esse desafio. Vamos voltar agora para a nossa transmissão ao vivo do Galácticos Open, depois dessa bomba, meu amigo. Vamos lá.